Ah, eu Fiquei cego, mané. Puta que pariu. É, morreu. Matei ele, viu? Caramba, você é incrível. Eu Ai, Mayumi. Game. Meu Deus. Jogou yeah. muito. <risos> que isso, porra. Oh, eu tô ficando com vergonha aqui, caramba. Calma aí, você. Caramba! <risos> caramba. Próxima partida, rapaziada. Quando os caras tiverem com fone. Esse pessoal aqui tá sem fone meio escabeleiro.